Boa tarde os amigos, eu sou Maurício Mococa Hoje nós vamos fazer um vídeo aqui Um vídeo um pouco diferente Eu vou mostrar aí para os amigos Uma cédula que eu tenho E o pessoal que tiver interesse Nessa cédula aí A descrição está embaixo do vídeo Então eu vou mostrar a cédula Que tem e o pessoal vai olhando aí Alguém interessado em alguma faça pergunta Faça comentário Então nós vamos Começando por essa aqui ó de 20 cruzeiro a série o número dela autografada é uma é uma célula uma, é, ela é circulada mas tá com uma conservação até muito boa não é célula tudo torta amarrotada rasgada está com uma, uma imagem bonita a parte de trás dela que tem um pouco uma manchinha pequena em cima que tá dando para ver na foto mais ela está conservada Então agora vamos a A de 10 Também a série dela Também autografada Também uma célula circulada Mas ainda com bom estado ainda. Não tem nada de dinheiro Força, é tudo dinheiro verdadeiro O dinheiro que circulou na época não vou falar o ano de cada uma, porque é muitas aqui que tem e eu não vou lembrar o nome delas todas Uma E 50 Cruzeiro, não é autografada Essa aqui é o centro dela, Princesa Isabel. Também é uma cedra circulada, também com Vende também em bom estado para coleção Agora nós temos uma de 5 cruzeiro E essa está aqui no envelope Vamos tirar ela do envelope Para nós ter uma ideia dela Também uma cédula circulada Também com boa conservação Série, número, tudo certinho Aí o pessoal que tiver interesse A descrição está embaixo do vídeo E nós temos uma cédula de um dólar, letra A, vamos tirar ela aqui para nós ver né, como é que está o estado dela também tá nas costas, uma cédula que está muito bonita, bem conservada, está muito bonita, que é a letra A. Temos aqui uma cédula de dois real, de dois cruzeiros Uma cédula autografada, essa cédula se não me engano aqui acho que ela é de 44 Uma série muito boa, uma série baixa, que é a série 10 É uma cédula rara, de conservação pela série dela Vamos tirar ela aqui de dentro da, também da capa né Também a célula que foi circulada. É, dá pra ver. Mas é um estado de conservação muito boa. Também muito boa para coleção. E também. Não tem rasura. Sem rasura. Aí o pessoal aí vai vendo aí. Se tiver, se tiver algum interesse, a descrição está aí embaixo. entre em contato. A gente negocia. Essa é uma cédula de 100. Uma série muito boa também. E a série 999. Carimbada do Banco Central. Uma célula muito bonita. Um estado de conservação muito boa. Vamos virar ela aqui, ó. Uma, uma situação de conservação bonita Também Agora vamos a... Aqui nós temos mais De 10 Sem, sem ser autografada Também uma, uma célula bonita Muito conservada muito bem conservada pessoal aí que tiver interesse tiver coleção tiver colecionando agora vamos a nós temos aqui a de mil cruzeiro também uma célula muito bem conservada é a cédula do índio muito bem conservado, uma cédula muito bonita. Pessoal que estiver colecionando aí, que tiver interesse, entre em contato. Hoje eu vou mostrar a cédula, depois amanhã eu vou fazer um vídeo mostrando as moedas. Agora nós temos aqui uma cédula importante Eu até já vou tirar ela aqui já do saquinho É uma abobrinha de mil real Nome e série, muito bom os nome e série dela Uma cédula muito bem conservada Mas também já foi circulada, mas muito conservada E o pessoal que tiver interesse nela é, entre em contato agora aqui no... vai dar um vídeo aí um pouco longo porque é bastante cedo então talvez não dê para mostrar todas elas num vídeo só que nós temos uma outra cédula aqui que é de 1.000 um cruzeiro a de 1.000 um cruzeiro também uma célula muito bonita com uma boa conservação para o que tiver interesse aí a descrição está embaixo do vídeo e nós temos uma célula do, do Zemboe é uma célula muito bonita Aqui nós temos uma outra célula também muito bonita Nós temos uma outra de 100 Cruzeiro Também uma célula carimbada Com estado muito bom Muito bem conservada E também temos uma cédula Circulada de 5 dólares, letra L. Também uma cédula com uma boa conservação, estado BC. E também nós temos uma cédula importada, também muito bonita. Aqui nós temos uma cédula da. aqui da Venezuela. Uma cédula antiga. Também muito bonita, tantas costas dela. Bem conservada. E. e lembrando os amigos aí se tiver interesse de alguma aí entre em contato aqui nós temos agora no meio desse pacote série de dois cruzeiros autografado, dois cruzeiros autografados série 17 série 114 de 10 cruzeiros autografados também cédula circulada um cruzeiro autografado com a série de 185 um cruzeiro autografado série 53 um cruzeiro autografado série 996 e temos uma série dessas de um cruzeiro autografado e também temos também a a de um cruzeiro a é de dois sem ser autografada. Vou mostrar ela aqui mais bem Essa é a cédula de do dois cruzeiros E essa não é autografada Muito bonita a cedo. Essa tem acho, umas 8 ou 10 delas Temos dois cruzeiros autografados Série 318 Também muito boa Bem conservada Cinco cruzeiros autografados, uma série muito boa A série 255 Também é cédula circulada Uma outra de um cruzeiro, uma série 93 Uma série baixa Tem uma outra de dois cruzeiros aqui também Uma série 30. Uma, uma cédula bem conservada. mas temos mais de um cruzeiro. Também cédula circulada. Uma mais nova. Temos uma cédula aqui de, também de um cruzeiro sem ser circulada. Série 1986. O número dela é 386. Série 444. Essa célula aqui é uma célula bem rara. A série 77 de um cruzeiro autografada Outra série também rara, também a é de 20, série 23, também, célula circulada. Série 125, também circulada. Série, série 153, também muito bem conservada. Temos uma outra de 10 Cruzeiro, também rara. Autografada. Série 3. Cedro, ainda com uma boa aparência para a coleção. Ela tá com aparência até boa Foi circulada, mas tá com aparência até boa Outra cédula aqui também, série 7 Também de dois cruzeiros Também muito conservada Tem outra série 7 de dois cruzeiros Também muito conservada temos uma de mil, mil cruzeiro também com uma série muito, com um número muito bonito, um número muito interessante. Que é o 6006, também uma, uma cédula muito bem conservada. tem uma outra de 10 cruzeiro autografada, com uma série baixa também, 117. Também bem conservada. Temos outra aqui de um cruzeiro também autografada, série 74. Muito bem conservada. Outra nota de, um, de dois cruzeiros, série 7. Muito bem conservada outra pronta para coleção tem uma outra tem umas outras sérias que eu já vou mostrar elas já de uma vez também muito bem conservada então são as várias cédulas um pacote aqui de cedo então nós vamos colocar elas aqui no saquinho de volta. E aqui, aqui elas não pegam a poeira então ela está de vó agora nós vamos umas que nós temos aqui nessa caixinha também tem umas partes delas uma cédula de 100 uma bonita série também bem conservada essa aqui é mil peso Banco Argentino, uma cédula antiga também muito conservada aqui nós temos de 10 reais cédula bem conservada muito bonita a cédula temos uma cédula de um cruzeiro é uma célula também bem conservada Sem dobra E com série baixa que está essa E tem uma célula de De 5 também com uma série muito bonita O número também é 8.005 Tem a 8.006 Tem a 8.002 A 8.007 8.009 Essa aqui já é mais aqui já é 94.53 Tem uma cédula De um dólar, letra F Circulada e aqui nós temos mais algumas cedos aqui ó que é a de um cruzeiro bom vamos as outras vai dar um vídeo aí um pouco longo porque são bastante cedo que é de um cruzeiro essa aqui é uma de 100 circulada a cédula ainda que está em, em bom estado Só que ela é bem circulada A cédula de um cruzeiro também 68 1901 Também Cédula muito bem conservada Essa aqui Também bem conservada Circulada aqui Essa é a De 500 cruzeiro Antiga e também temos esse, esse aqui ó. é uma cédula de 100, 100 cruzado cédula muito bem conservada uma cédula conservada, conservada, sem dobra, sem nada então vou colocar aqui a série, para que o pessoal possa ver que é série AA hoje, hoje tem tá uma cédula uma já bem rara essa aqui também da Argentina também uma cédula também rara também uma bonita série dela Então, hoje nós não estamos falando, por exemplo, de data e nem anos delas. Aí o pessoal que, que entender aí, que tiver coleção, entre em contato. Mais cédula de um Cruzeiro. Cédula de 100 bolivianos, da Bolívia. Vou tirar ela aqui de dentro Então vamos olhar nela mais por é fora. Pessoal, é só, 100 bolivianos, da Bolívia. do Cruz, também é uma cédula muito bonita, conservada, muito conservada, com uma ótima série, série A, muito bonita a cédula, bem conservada, pronta para coleção, Agora vamos a uma cédula que é importante, 10 dólares. Também uma cédula C3 muito importante. Ela hoje ela tá ficando rara. Temos aqui a de 5, a de 5 dólares, a L12 também uma cédula importante tem uma de dois letra F uma cédula muito bonita e tem uma de 1 um dólar letra A também uma cédula muito bonita Aí o pessoal que tiver interesse, a descrição tá embaixo do vídeo aí O pessoal vê o vídeo aí inteiro aí, vai vendo a cédula aí que tiver interesse E também não esquecer das variônicas, hoje nós estamos saindo um pouco fora delas, mas elas estão aqui, ó Aqui, ó aqui. As variônicas também, Se tiver interesse nelas também, a descrição tá embaixo do vídeo Tem uma outra cédula aqui que nós não podemos deixar de mostrar ela que É uma cédula muito bonita É de 10 cruzadas Uma linda cédula Muito bem conservada Muito bonita Pessoal que tiver interesse isso aí, ó né? Agora vamos a Aqui são mais cédulas de um. E um cruzeiro, aqui nós temos mais uma cédula. Um cruzeiro autografado. Essa já tem uma mancha nas costas dela, mas é uma cédula muito bonita. E também nós temos mais uma nota aqui de 100. Aqui. Vamos dar uma olhada aqui. É uma nota de 100. Uma boa série, uma boa, uma, uma cédula bem conservada Também vai foi circulada, mas tá conservada E agora que nós temos uma outra aqui, ó Ela já foi bem circulada, mas ainda tá inteira Uma série muito interessante, que é a 49 Dá o pessoal ver no vídeo Mas ela já foi circulada, mas ainda serve a coleção, né? O... Aqui nós tem uma de dois cruzeiros, 07, muito bonito e bem conservado. Agora vamos ver se nós tem mais alguma. Opa, ainda tem aqui, ó. Uma aqui que é. Ó, vamos mostrar essa aqui. Essa aqui é uma série importada. Essa aqui é importado, já é de outro país. Um Léo é muito importante o mundo tá de figura uma cédula muito bonita agora nós vamos pela para a última da cédula Essa é a última cédula Já já nós vamos encerrar o vídeo Pedir os amigos aí para se inscrever no canal Deixar o like, dar uma força para o canal crescer Essa é Banco do Brasil Essa é uma série 10 É uma cédula muito rara Vale um bom dinheiro E bem conservada Pode ver que ela Ó, igual o Índio, ela é uma célula bem conservada pronto para coleção ela é de 10 de dois mil réis então é difícil a pessoa encontrar uma, uma, uma célula dessa com a série 10 e conservada igual essa e nós vamos encerrar o vídeo Pedir os amigos aí que dê suas opiniões aí, tiver algumas perguntas pode fazer A gente vai Responder Uma Boa tarde os amigos